próspero o teu caminho e você tenha longevidade. Então, o que acontece com o filho sábio que alegra o seu pai? Vai ter vida longa, vida próspera. Repete comigo, vida longa, vida próspera. Olha como começa Provérbios 10, o filho sábio alegra a seu pai. Pai, porque sabedoria é uma chave? Veja o que está escrito no verso 8 do capítulo 10. Capítulo 10, verso de número 8. Veja o que está escrito: 10 e 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Na versão da Bíblia A Mensagem está escrito assim, ó: O sábio de coração aceita ordens e ensinamentos. O sábio de coração aceita ordens e ensinamentos. Todo orgulhoso tem dificuldade de aceitar ordens. Todo orgulhoso tem dificuldade de ouvir para aprender a fim de crescer porque ele pensa que sabe mais do que todo mundo verso 13 nos lábios do prudente se acha sabedoria mas a vara é para as costas do falto de senso o sábio é prudente Olha o que diz a Bíblia, eu, a sabedoria, ando com a prudência, eu, a sabedoria, ando com a prudência, e o texto diz assim no verso 13: nos lábios do prudente, nos, nos lábios do prudente se acha sabedoria. Agora, pergunto, o que é a prudência? Vocês sabem o que é a prudência? Quem sabe o que é a prudência aqui? Levante a mão. Então escreve aí, prudência é calcular o preço de cada decisão que se toma. Ou então prudência é calcular as consequências de cada decisão que se toma e a bíblia está dizendo que aonde há prudência se acha sabedoria provérbios 10 verso 14 os sábios entesouram o conhecimento mas a boca do nécio é uma ruína iminente olha o que está escrito aí o sábio em tesoura, o sábio acumula. O sábio vai guardando conhecimento. Aí eu pergunto, quanto custa o conhecimento? Quanto custa o conhecimento? Preste atenção. Um livro, quanto custa um livro? Um livro pode custar, de repente, 50 reais. Se você... Pegar um livro bom e achar caro, porque ele custa 50 reais, você não entendeu nada do que significa comprar conhecimento. Quanto tempo John Markson levou é, para escrever o livro As 21 Leis de Sucesso? Você diz, ah, deve ter, le... acho que ele levou um ano. Não. Ele levou 50 anos, porque ele está colocando no livro todo o conhecimento agregado, acumulado de uma vida. Então, um livro não é apenas o resultado de um trabalho de um ano escrevendo, é o resultado de uma vida. Pergunto, 50 reais é caro ou barato? É caro ou barato? Depende de como você enxerga. Depende de como você enxerga. Quando eu compro é, um livro do Rick Orr, que fala sobre igreja, eu não estou comprando apenas um mês de trabalho, eu estou comprando o resultado de uma vida. Quando eu olho nessa perspectiva o conhecimento, aí então eu compro um livro e muitas vezes o faço com muita alegria, porque eu estou reconhecendo o trabalho de alguém, o, o acúmulo do conhecimento de alguém. Isso custa caro. Isso custa caro. Preste atenção: os sábios entesoram conhecimento. Quantos livros você comprou esse ano? Quantos livros você leu esse ano? Quantos cursos na internet você fez esse ano? Quantos cursos na internet você fez esse ano? Qual área você atua? Qual área? Vendas? Qual área você atua? Açougue? Qual área você atua? Contabilidade? Qual área você atua? É... Confecção? Que curso você fez esse ano? Pensando no seu crescimento e no crescimento do seu negócio. Que livro você leu que agregou valor ao que você faz? Os sábios entesouram conhecimento. Verso 23. O homem. Verso 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, é ser sábio. Verso 31. A boca do justo produz sabedoria. A boca do justo produz sabedoria. Mas a língua da perversidade será desarraigada. Quantos se lembram do que eu disse quarta-feira passada, quando você for orar, qual deve ser o seu pedido? Senhor... Me faz uma pessoa rica. Sim ou não? O que que você, você tem que orar pedindo o quê? Outra vez, você tem que orar pedindo o quê? Sabedoria. Sabedoria.